Por fim, a menção honrosa do Jornal Público, que foi uh, o media partner deste prémio uh, e que agradecemos muito o, o apoio na figura do seu diretor, que foi muito importante para chegar a mais investigadores, foi chave estando para chegar a muito mais gente uh, e foi um trabalho intitulado do Jornal do Passado, da autoria de Bruno Galhardo e será entregue uh, uh, aqui, representado pelo Diretor de Público, Manuel Carvalho. <risos> Muito obrigado para o ano a mais no Prémio 2021. Muito obrigado.